Por né? que, que, que eu vou fazer flauta na faculdade? É uma coisa, o que, que, a que, a eu, que eu faço com os que me que né? são outras, bem diferentes. Sim. Olá, eu sou o Alfredo do Lab Flauta. Hoje nós estamos aqui entrevistando a professora Lúcia Capena professora de flauta doce na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Lúcia, obrigado por nos receber por essa entrevista. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos o primeiro mestrado em flauta doce no, no nosso país. É o primeiro, né Lúcia? Como é que é ter a flauta doce dentro desse mundo acadêmico? o que, que é Qual é a importância disso? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite né da entrevista. Eu acho que a flauta... É, um, é quase como se fosse uma resposta né, ao anseio natural das pessoas que estudam flauta doce desde crianças. Né? Então, ter a graduação em flauta e ter o mestrado, né, tanto o bacharelado como a licenciatura em termos de graduação e agora o mestrado e no futuro o doutorado, me parece que é um caminho natural né, do, do ensino e do estudo desse instrumento no Brasil porque a gente sabe que todo mundo, a flauta doce é aquele instrumento que todo mundo já tocou, está tocando ou vai tocar, uhum. não é? passa muito pela vida das pessoas. Então, assim, por que não fazer da flauta doce, na graduação e depois na pós-graduação, uma escolha? porque a pessoa não poderia fazer a sua formação superior em flauta doce? Seja como professor de música, digamos, especializada em flauta doce, tendo a flauta doce como seu instrumento de expressão musical, numa licenciatura em flauta doce, ou numa licenciatura em música, cujo instrumento principal é a flauta doce, ou no bacharelado. É um caminho natural, como é o de tantos outros instrumentos. E o mestrado vem, me parece, depois disso, porque é razoável que, à medida que a gente vai estudando o nosso instrumento, vão aparecendo questões que são próprias do nosso mundo, do nosso instrumento, do nosso repertório, da metodologia de ensino, de questões teóricas, de questões relativas à técnica do instrumento. E é bom, isso eu sou da opinião que a gente aprende com frontistas, né, então eu vejo que o mestrado em flauta doce, ele está começando, está recém no primeiro ano né? do mestrado, ele foi criado no passado, esse ano foi o primeiro aluno, eu vejo que ainda tem, ele tem muitíssimo para se expandir no Brasil e não só na minha universidade, aqui a gente foi, nós fomos pioneiros, mas em muitas universidades do Brasil, porque a flauta doce é um instrumento que está presente em muitas universidades brasileiras, tanto nas federais como nas estaduais, em conservatórios, quer dizer, é um instrumento amplamente ensinado e estudado. Então, espero que a URSS seja só a primeira das opções e que sim seja em flauta doce, com uma questão que é um flautista que vai poder responder. Dentro aqui da universidade, a gente vê que existe um trabalho já tem alguns anos. Por exemplo, recentemente o Flautário, que é o grupo aqui, fez 20 anos. Né? Até chegar no, no, no mestrado em Flauta 12 é um trabalho que tem sido construído. Né? Foi muito difícil? Uh, acho que sim. Acho que foi muito difícil uh, pelo estigma que o instrumento carrega. Ele não começou comigo. Eu, na verdade, eu sou a sucessora da pessoa que trouxe a Flauta 12 para a universidade, que é a professora Isolde Frank, uma senhora... Já aposentada, uma professora, flautista, já aposentada de Pygmy, na Alemanha, e começou a ensinar flauta doce aqui na URGS no final dos anos 60, começo dos 70. E ela tinha trabalho tanto na graduação, né, na licenciatura, na flauta doce como um instrumento ligado à formação de professores de música e não professores de flauta doce, e junto ela trabalhava no chamado Projeto Prelúdio, que era um projeto de extensão na universidade, para meninada dos 7 aos 18 anos e aí tinha um o infantil e tudo isso, então, era um trabalho que começou na universidade de um jeito muito orgânico, porque ao mesmo tempo que tinha esses alunos da licenciatura que tinham que ter aula de flauta Doce para usar em sala de aula, também tinha a extensão onde as crianças tinham uma formação musical muito ampla, incluindo flauta Doce, e daquele contingente de alunos da extensão, do projeto Perú veio daí uma boa parte dos alunos que vieram se interessar por fazer o curso. Mas também, claro, vinha gente de muitos lugares para fazer a licenciatura. Então, o trabalho que a Donizoldo começou, foi um trabalho efetivamente pioneiro, no sentido de botar a flauta dentro da universidade. Com esse estigma de ser um instrumento que não é um instrumento, ou um, ou um instrumento que é um pré-instrumento, um instrumento de criança, um instrumento amador, que não tem repertório, que só porque não está na orquestra não pode ter aquele mesmo status e tal. Nada que nós não conheçamos muito, muito de perto. Então, a Dona Azul foi a única professora até o momento que ela se aposentou, aí abriu um o concurso, teve um período com substitutos, aí eu vim logo que eu terminei meu mestrado. Isso foi começar a aula aqui em 95, Quer dizer, nós já tínhamos 25 anos de flauta doce na universidade. Bastante. É muito tempo. Ela formou muita gente sempre na licenciatura e professores de música com essa formação em flauta doce para poder usar nas escolas. Então, é um processo que. Talvez não, difícil com certeza, mas especialmente muito trabalhoso, de muita. um é, trabalho de formiguinha mesmo, né? De ir construindo e fazendo cada vez melhor as pessoas que aparecem formando geração depois de geração. Isso é uma coisa que eu tenho observado eu, agora que já estou há quase uh, 25 anos. Como eu disse, eu comecei em 95, já estou há 23 anos dando aula, uhum. e quando eu entrei, daí se criou o Bacharelado em Flauta Doce, que foi, assim, uma segunda etapa depois da licenciatura. E agora, então, a gente tem condições de criar o um mestrado. Porque até então, o nosso caminho, né, para quem toca faltadores no Brasil, qual era? Era fazer, por exemplo, um mestrado em Educação Musical, pela relação muito próxima né, que o instrumento tem com a, com a licenciatura, com o Ensino de Música, ou era, eventualmente, uh, fazer um mestrado em Musicologia ou numa área muito teórica para assuntos, enfim, relacionados à teoria, ou teoria da música, ou musicologia, mesmo histórica. Ou o caminho era o aeroporto Que uhum. foi o caminho que o pessoal da minha geração fez Os anteriores a mim fizeram E que a tua geração também fez uhum. Porque eram pessoas, nós éramos pessoas que queríamos estudar flauta doce E não tinha essa opção Então o caminho era mesmo o aeroporto tá? Então eu vejo que com o mestrado em flauta doce fiz Ele também acontece porque teve gente que foi e voltou uhum. E se criou uma massa crítica suficiente de pessoas que Primeiro, tiveram interesse em fazer uma graduação em Flota Doce, agora tem esse interesse, já tinham né, um interesse em fazer uma, uma pós-graduação, mas nem todos querem, nem todos podem sair do Brasil. Então, é um processo que já houve para os outros instrumentos, para outras áreas de conhecimento, Sim. e que a Flota Doce acaba agora de dar esse passo de promover, de proporcionar a oportunidade de que as pessoas do Brasil, e mesmo de fora, porque o nosso primeiro aluno, curiosamente, Desde é urubai, né, possam estudar no Brasil. Então, eu acho que é um processo orgânico, muitíssimo trabalhoso, muito difícil, mas que é um contínuo, entende? O que um aluno que hoje já cursou hum. bacharelado em flauta doce, ou já cursou bacharelado em flauta doce, precisa para ingressar no mestrado aqui? Ah, então, a prova tem várias etapas, né? Tem uma primeira etapa, que é uma análise de memorial, uma etapa que não é presencial. Hum. Então, as pessoas mandam seu memorial, com, enfim, o seu currículo, tudo que elas fizeram e mandam uma gravação em, em áudio e vídeo, com um tanto de repertório que a gente, que a gente pede. Tá então, um repertório obrigatório, né? Isso, é que desculpa, manda uma, um, é, manda, eles mandam um portfólio acústico, né, porque sim. eles tocam o que ah, quiser. Sim. Ah, já toquei isso e isso e tá, mandam um excerto disso tudo. Aí a gente analisa esse memorial, né, prático, de música prática e o currículo, e a partir daí você faz essa seleção, e aí sim, você tem uma etapa presencial. Na etapa presencial, daí tem uma prova prática, daí com o um repertório elencado, uhum. né? Uh, tem uma prova escrita sobre a história da música e tópicos relacionados a isso. Tem uma prova de inglês, uma tradução de inglês, porque o mestrado é só uma língua que se exige. E ao final tem a entrevista, que é também muitíssimo importante, que é quando a gente vê, né, cara a cara e ah. pergunta, por que que tu queres ser aluno do ah, mestrado aqui? Na né? O Flautarium fez 20 anos, é um projeto que, que, que tá aí acontecendo, faz concertos. O Qual é importante para um, um, um curso de graduação você ter um, um, um corpo musical ali que seja parte dele, né? Bom, o Flautarium tá fazendo né? 20 anos esse ano, ele é um projeto de extensão e ele começou... Isso que eu acho que é uma coisa muito linda do Flautarium, assim, né? Ele começou por um desejo mútuo meu e das minhas alunas, de algumas das minhas alunas naquela época, em 98, de que se fizesse, se pudesse fazer um repertório para além do repertório das aulas, porque aqui na universidade as aulas de instrumentos são individuais. E, bom, a gente sabe que uma imensa parte do repertório da falta doce é para conjunto. Então, realmente ficava impossível de fazer alguma coisa que não fosse um duo. Eu com a minha aluna, não, meu aluno. Então existia a oportunidade de fazer, marcar um ensaio extra. Ah, vamos nos encontrar e fazer uns trios, fazer uns quadris. Só que isso era muito informal. Então havia o desejo de fazer essa música para grupo de Fotos Doces, e isso casou também com uma época em que a universidade começou a, digamos, institucionalizar as suas ações. Então, o que a gente fazia naquela ocasião né, tinha que ser ou ensino, ou pesquisa, ou extensão. Porque não fica uma atividade no limbo que não tem nenhum tipo de registro e isso não, não existe na universidade. A gente tem que ter registro, tem que ter história essas Sim. coisas, né? Memória. Então tá, projeto de extensão chamado Flotário Conjuntos flautas Doces da UIS. Então começou de um desejo de fazer música, não foi algo imposto, foi uma, uma, uma geração, digamos assim, uma criação espontânea. Isso já, por si só é uma coisa muito legal, as pessoas quererem fazer música juntas. E o uh, que eu acho interessante é que o Flautário, ele foi se caracterizando como esse espaço, que mim é um espaço de articulação, ele é muito coringa, entre a extensão, que é o que ele é, entre o ensino e entre a pesquisa. Então, a universidade, ela tem esse tripé que é muito importante. Então, como ensino, bom, por óbvio, né, porque a gente tem dois ensaios em geral por semana, um ensaio é comigo e outro ensaio é sem mim. Por que sem mim? para que os integrantes do a aprendam a trabalhar sozinhos. Porque Quando sair da universidade, ou mesmo durante, eles próprios vão ter os seus grupos. Seja na escola, no conservatório, na escola de música, ou porque eles querem ter um grupo deles contadoras. Então, tem que aprender a trabalhar sozinho, sem, sem a minha presença. Então, isso é uma coisa que trabalha com autonomia, por exemplo. Uma agenda regular de conselhos, quiser saber como falar. Tem um compromisso. A gente pode se encontrar só para tocar, que é uma coisa super legal. Mas quando a gente sabe que daqui a dois meses vai ter um concerto parece que dá um gás maior. A agenda não é regular, a gente sabe que isso pode oscilar muitíssimo, mas uh, é, ele é um cartão de visitas do trabalho que se faz com o próprio doce na universidade. E a gente começou tocando, obviamente, dentro de, da própria URGS, em sala de administração científica, já tocamos em inauguração de fila de banco no campus do Vale, sim, já tocamos na escadaria da reitoria, sim, aquela coisa que todo mundo já passou, né? mas também a gente já tocou nas salas, nos espaços uh, nobres e tradicionais da cidade. Teve uma época que se tocou muito pelo interior. Histórias muito divertidas sobre se perder no caminho para Bagé, tanto que a gente foi conversando dentro do carro. Que a gente passou da entrada da cidade e teve que voltar um monte, né, para poder pegar a estrada certa. Teve uma, uma uma viagem aí assim que foi muito emblemática, né? uma viagem que nós fizemos a Recife para tocar num dos encontros nacionais de flota doce, em Flama. Depois teve um encontro em São Paulo, teve um encontro em Gramado, quer dizer, uma representação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul num encontro nacional de flota doce com outros flautistas, Quer dizer, não é só to nós tocarmos para o público num espaço, enfim, normal da cidade, público, tipo, todo tipo, mas nós tocarmos para os nossos pais. Né? Já, a gente já fez também esse tá, uh, concerto em Montevideo, Uh, nesse encontro internacional de comuns de doces, já fizemos também concertos em Montevidéu, mas em escolas públicas da rede pública, que eles têm um sistema muito forte de ensino de música em colégio público. Então, já teve. fizemos também uma mesa concerto na Alemanha, na ocasião que aquele grupo, em 2013, aquele grupo que vinha trabalhando até 2013 quis sair e o grupo inteiro saiu para fazer o mestrado em Música de Câmara como conjunto de fotos doces na Alemanha, em Instituto de câmara, com com meu professor. Então, tem essa, essa, essa ideia de uma experiência artística, né? De botar em prática tudo aquilo que a gente normalmente veria meio encapsulado ao longo da gravação, recital de formatura. Como pesquisa também um negócio importante, porque eu tenho um projeto que chama Prata da Casa, que tem a ver uma criação de um acervo das obras para da flauta Doce que foram escritas por compositores ligados a outros. Ora, existia essa primeira obra de 1970, do Bruno Kiefer, mas houve um boom de obras a partir de 1995, que foi quando eu comecei a trabalhar muito intensamente com os compositores e dizer olha, faz uma música para mim, faz uma música pra mim, que é uma coisa clássica, né? Então só que eu não posso dizer, faz uma peça para flauta solo, todas as peças não podem ser para flauta solo, e dizer, ó, faz que os meus alunos tocam. Então, o trabalho de cooperação, e esse trabalho de investigação, de solicitação de repertório, catalogar, fazer o site, fazer o livro, quer dizer, também está ligado com o flautauro, que é o veículo de expressão desse acervo. Porque enquanto ele está lá no site, ele é importante, mas ele é uma base de dados. Uhum. A música só acontece mesmo ao vivo mesmo. Então, eu acho que esse espaço de articulação, o com essa, essa coisa dinâmica, né, de muitas maneiras de ser e uh, de acontecer se tornar visível, acho que isso é importante. E é, é bacana porque ao longo desses 20 anos, o flautário é de 20, 20 anos, Porque à medida que os alunos vão se formando, né, vai entrando gente nova. Às vezes o grupo dura um, dois anos junto, dura um ano, dura três ou quatro anos, que nem esse grupo que foi para para a Estrutura é em 2013, né? eles vinham trabalhando há mais de três anos, quase quatro anos juntos. Né? Se eu não tomenar, tipo, uns quatro anos. O pessoal trabalhou juntos. Então, são diferentes níveis de maturidade uhum. que o grupo pode alcançar e que depende de todos nós. Então, é, eu desejo vida longa uhum. <risos> ao voluntário por todos esses motivos. Então, Lúcia, me formei em Flota Doce, né? no bacharelado ou na licenciatura. Uhum. O que eu faço da minha vida? Bom, Dá para fazer muita coisa. <risos> Olhando, é que eu acho que às vezes as pessoas entram com uma ideia, né, no meu semestre, e ao longo do curso vão tendo outras disciplinas, conhecendo mais gente e tal, e vão repensando, né, os seus próprios desejos. Eu, quando eu olho para o perfil assim, dos meus egressos, falando só, claro, dos meus alunos, nesses anos todos que eu dou aula, eu fico muito contente que, de ver que dá para fazer muita coisa. Então, tem alunos meus, tanto da licenciatura como do bacharelado, que estão dando aula em escola, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio ensino superior. No ensino público, né, na rede pública e na rede privada. Em escola de música, escola particular, conservatório. Então, sabe, é, é uma gama muito grande de atuação e que as pessoas vão procurando, acho que muito pela, pelo desejo, assim, se identificam mais com crianças, pequenos, com adolescentes, com idosos, gente, eu acho que é uma, ou, ou que estão preocupados realmente em trabalhar no ensino superior para formar mais pessoas, então eu vejo que tem uma uma, uma, uma ampla possibilidade de trabalho, às vezes as pessoas dizem, ah, mas esse, o trabalho que eu quero não existe, né? o emprego que eu quero não existe, bom, se não existe a gente cria, não tinha na estado em Flota Doce a gente criou, não tinha bacharelado em Flota Doce na UBS a gente criou, então, sabe, eu acho que quem, quem quer, Vai atrás e, claro, com suporte, com uma boa formação, com um pouco de ajudinha, assim, né, do, do universo. Então, vai aqui, vai lá, entende? Uh, mas usa toda a formação que você deu na universidade para se achar e a falta doce começa a espinha dorsal, assim, né? Você tem alguma pergunta para fazer? O que, que a Lúcia de agora falaria para a ah, é? a Lúcia de hoje falaria para a Lúcia que está entrando na graduação? Pois é, mais do que eu já falo, que eu falo tanto. O uh, que, que eu falar eu acho que, digamos que eu recomendaria muitas isso, coisas, isso. né? Uh, primeira coisa, que há infinitas maneiras de se aprender, muitas coisas, e que estar na universidade é um veículo muito importante, é um meio muito importante. Então, primeira coisa, aproveita o que a universidade te oferece de tudo, de tudo que a universidade possa te oferecer, não só das disciplinas, mas da relação com outros colegas, com outros cursos, das oportunidades que a universidade te oferece, né? de bolsas, de monitoria, de uma série de coisas. Então, realmente, é, ser estudante universitário na sua totalidade, tanto quanto isso seja, seja possível. O que eu falaria? Estuda, estuda, estuda muito. Porque eu entendo que esses quatro anos de formação, né, da graduação, eles são fundamentais. Porque, ainda que a gente tenha muitos alunos que precisam trabalhar hoje em dia, que é uma coisa bem diferente do que era 20 anos atrás, mesmo assim, é, dificilmente os alunos vão ter tanto tempo disponível para a sua formação como agora. Depois a vida vai chamando, vai chamando, vai chamando e fica mais difícil. Então, estuda, aproveita todas as oportunidades, não só as da universidade, mas as que o mundo te oferece. Então, assim, tem curso de férias? Vai. Tem masterclass? Vai. Vai aprender um idioma, e não pode ser nem inglês nem espanhol. Isso não é mais nenhum estragérico. Vai aprender francês, vai aprender italiano, vai aprender mandarim, vai aprender alemão. Não sei. Descobre coisas que te possam interessar. Uh, eu vejo, assim, que as pessoas têm uma certa... Não é nem uma peguiça, é um fastio, sabe? De dar um clique no Google e procurar, então quer dizer talvez por por esse excesso de informação, dá um fastio assim ai não, nossa, tanta coisa que eu não vou nem começar a procurar não, tem que procurar sim, justamente porque tem um milhão de coisas, aquilo que eu falava anteriormente, quer dizer a pessoa, quanto mais informação ela tem mais possibilidades ela vai ter de encontrar aquele lugar onde ela vai ser quem ela pensa que ela é, ou quem ela possa ser então é assim minha fala tem sido sempre no sentido de aproveitar o que, as oportunidades que a vida pode te dar, e se não tem oportunidades que cheguem, então a gente cria essas oportunidades, e vai conhecer outras pessoas, quem são os outros flautistas das outras cidades, que outros lugares tem aula de flauta, quem são os outros professores, como é que a flauta doce no Brasil ela acontece, como é que ela se construiu ao longo desses anos todos, né? que existe flauta doce no ensino superior no Brasil, quer dizer se interar mesmo, né? se, se enfronhar dentro desse ambiente da flauta doce, eu acho que é o que eu tenho dito para os meus alunos desde que eu comecei a dar aula e que eu, cada vez mais me parece que é importante porque ainda que essa aula individual de instrumento, de, né, aula individual de flauta, seja super importante é uma hora por semana, Só. naqueles outros seis dias a pessoa tem que fazer por ela, com a flauta e por muitas outras coisas e, Sabe, linkar o que aprende na aula de história da música com harmonia, com análise, com história da música brasileira, com contraponto, com canto coral, sabe, fazer essa conversa porque senão os conhecimentos eles não se comunicam e aí fica um, um conhecimento, sei lá, altamente desenvolvido nisso e nisso, mas sabe, na hora que junta que dá uma sinapse maravilhosa. Então acho que essa inquietude mercurial, sabe, seja conosco, sempre. Sempre, sempre, não pode cansar de ser curioso. Nós conversamos aqui hoje com a professora Lúcia Capena, professora de flauta doce aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, Obrigada, Lúcia. Senhor. E acessem o nosso site, que é o laboflauta.org, que já tem lá desde fevereiro, né? É um texto da professora Lúcia, que são as 10 obras. em um branco. 10 obras essenciais para a flauta doce. Então lá tem o texto, tem os exemplos, é né? Vale super a pena a leitura, não precisa ler tudo de uma vez, dá para ler um trecho de uma música e ouvir uma música por dia? Exato. Aí um desafio novo, né? Uma música e um trecho de texto por dia. Acesse nosso site, nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, que é facebook.com.br labflauta. Curta esse vídeo, nos siga no YouTube e muito obrigado.